Você se sente desconfortável na frente da câmera? Fica meio sem jeito e depois quando vai assistir percebe que tem alguma coisa de errado? Olá, meu nome é Julie, eu sou atriz e produtora de elenco e eu tô aqui pra te passar algumas dicas do que fazer e do que evitar na hora de aparecer em um vídeo. Olha só! Falar na frente da câmera não é nada fácil. Eu sei, a gente fica nervoso, treme, gagueja. Mas é normal. Então calma que a gente separou cinco dicas pra você arrasar a próxima vez que for fazer uma entrevista, falar sobre sua empresa ou até mesmo fazer um teste de elenco. Ah, e essas dicas também podem te ajudar a dirigir, caso esse seja o seu foco. Pra isso, vou precisar da ajuda do Luca. Ele vai nos ajudar a ilustrar esses exemplos. Bom, então bora lá! É comum começarem a gravar sem nenhuma indicação de onde você deve colocar suas mãos. Neste caso, evite movimentos repetitivos, como esse ou esse. Isso não quer dizer que você não possa gesticular. Só tome cuidado para mexer suas mãos de maneira natural. Isso vale também para os seus pés. Às vezes, com nervosismo, ficamos mexendo as pernas ou se movendo demais pelo espaço. Cuide também da sua postura e deixe o rosto bem visível. <risos> Quando estamos fazendo uma entrevista ou dando um depoimento, normalmente tem duas opções para onde olhar, para a câmera ou para o entrevistador. Agora, juntar as duas opções não vai dar certo. Lembre-se de sempre perguntar ao diretor ou equipe para onde você deve olhar. Caso a direção seja olhar para a lente, se concentrem no fundo dela. Caso a direção seja olhar para o entrevistador, esqueça qualquer coisa em volta dele. Os seus olhos são a conexão direta com quem está assistindo. Eles que guiam a atenção do público pelo vídeo. Então, cuidado! Muitas pessoas tendem a mudar completamente o jeito que falam quando a câmera começa a gravar. Algumas pessoas colocam muita energia no que estão falando, e outras ficam sem energia nenhuma. Busque se observar enquanto grava. Caso o diretor não te passe nenhum comando específico, o seu natural é sempre a melhor opção. Uma boa ideia é se filmar algumas vezes falando um texto para praticar a sua entonação e postura. Outra dica é cuidar com a boca seca. Tenha sempre uma água perto de você. E é muito importante articular bem todas as palavras para que o público possa te entender. Então acesse no nosso site, porque aqui a gente sabemos o que estamos falando. Vamos parar aí. Deu para ver que ele não sabe do que está falando. Esse é um deslize comum que acontece quando o texto não está bem decorado ou natural para quem fala. Para evitar esse tipo de equívoco, tenha o texto bem fixado na tua cabeça. Isso ajuda a deixar tudo mais fluído na hora de falar. Vamos tentar de novo. Então acesse o nosso site, porque aqui nós sabemos do que estamos falando. Agora sim, bem melhor. Acima de tudo, relaxe. Uma gravação é algo totalmente inofensivo e indolor. Então tenha calma. Toda a equipe está lá para fazer você se sair o melhor possível na frente da câmera. Quanto mais confortável você estiver, mais confiança você vai passar. Então é isso. E aí, curtiu? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também morrem de medo de aparecer na frente da câmera. E fica de olho para mais vídeos como esse. Até a próxima!